Brasileiros. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo sim senhor, quero mostrar o que me falou eu sou o menos de Deus, eu sou o samba, sou natural daquilo que me já fez. São brasileiros Mais um samba Mais um samba Quem está pedindo é a voz Do povo do país Digo samba Vamos cantando essa melodia Campadinho feliz